Porque, porque eu nasci na pobreza e, e me sinto um cara milionário por ter saúde, por não, por não, se, não se intimidar, por não ter emprego, não ter salário. Eu, eu trabalho há muitos anos sem carteira assinada, assim como amendoim, né? Eu tenho outras funções também que eu, que eu trabalho também para repor, né? para dar mais um reforço. É, aquele, é aquela coisa do brasileiro, aquele brasileiro... Batalhador. É, que, no, que no, com emprego ou sem emprego, ele, ele vive, sobrevive constrói, cria. Eu e meu namorado a gente começou né, né, nessa empresa né, de Luma Gourmet a gente começou vendendo para amigos e depois a gente foi começando no porta a porta porque os amigos não têm as condições também de ficarem comprando sempre. Aí o que a gente fez? A gente investe em cursos rápidos de um dia é, pesquisa na internet é, pesquisa daqui, faço, refaço aí o que a gente acha melhor a gente vai e oferece. A pessoa que vem pra porque não tem opção mesmo, porque não está tendo emprego, está tendo um desemprego em massa muito grande. E eu trabalhava no, como contabilista há anos, fui mandada embora por causa que a minha empresa teve um baque muito grande, que é, é o foco principal dela era petróleo, né, então muita gente foi mandada embora. Aí a gente come, começou a fazer doces para complementar a renda, comecei a fazer curso, pesquisar na internet, e a gente está vendendo na rua, já é o primeiro dia que a gente vem e a gente está tentando, né. A gente conversou com um rapaz, mas ele à frente, ele disse que tinha que ficar tomando cuidado porque senão o guarda municipal, municipal vinha e tomava toda a mercadoria. É uma duas. Vamos pegar uma. Ô, Luiz. Como é que tá o trampo aí, mano? É um é, olho no palho outro na mesa, apesar que hoje tá, tá mais tá tranquilo, cara. Mas porra, que sacanagem isso aí, né, dos caras que privar vi Vem camarada vendendo um negócio com água, parece que era traficante, tá então, escolhendo o negócio. É que assim, pô, aí eu tenho que estar tá assim. Aí você às vezes chega que nem você, você já veio de mim, mas tava com ela, você vê vocês dois. eu falo, perdi, mas com a câmera. Nossa, porra. Aí o que vez chega assim, perde uma coisa e perdeu. Vai, vai perder a mercadoria, quem tem é má. Mas ah, tudo bem, igual aqui. Aqui a gente tem, Mas não compra nada, a gente corre, corre o risco. Eu já perdi, ontem, ontem eu perdi, perdi duas bolsas dessa cheia, cheia de biscoito globo. entendeu? E acesso. Que eles né? pegaram? Ah, pegam, pô, pegam. eles pegam. o um Monopólio. Vai beber Exatamente. o que a gente quer, entendeu? Aí aqui, e só eles vão isso, vender. Só eles vão vender. Aí aqui, os outros na bebem uma porque a gente traz grande destino, né? Uhum. Eu sei que eu estou errado, eu sei, eu tenho te que eu estou é errado. Que isso irmão, você está certíssimo, não, tô, você está trancado. Você está trabalhando, ordens, né? Pelas ordens deles eu estou errado, né? É, pelas é, ordens, mas é porque, é porque eles não pensam... No, é, não pensam, então, jogos é, jogos a gente, então eles, eles não deixar o seu... É, é mas e, e, também eu também estou errado, que, assim que eles falam que você está errado, que é proibido. Às vezes ele leva a gente lá pra Garcia, é, assim, pra, pra ver se você já tem ficha. Tem colega, tem colega que já tem ficha, ele deixa lá 15 dias, um mês, porque tá ele fica é, é vendendo, entendeu? Aí deixa o cara, o cara lá os 15 dias. Aí empurra dias, o cara assim. pro crime de verdade. É então, você ficar trabalhar. 15 dias lá dentro, tu aprende um montão de coisa. Vai empurrar o cara pro crime. Já passa a ser conhecido, né? já passa a conhecer rapaziada. Já...